Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje iremos tratar sobre como representar textos teatrais. Vocês saberiam explicar o que é um texto teatral? Já viram algum? Podemos dizer que textos teatrais são textos narrativos criados para serem representados dramaticamente através de um ou vários personagens interagindo e nos contando uma história, para que, no futuro, haja uma apresentação pública em peças teatrais. Por meio dos textos teatrais, os participantes da peça, ou seja, as pessoas que irão atuar para o público, ficam sabendo quais falas elas devem ensaiar, quando devem entrar em cena, qual ator ou atriz deverá entrar em cena e, também, o que irá acontecer. Por isso, podemos dizer que as histórias apresentadas nestas peças são contadas e representadas pelos atores que assumem o um papel dos personagens. Como vimos, nas histórias presentes nas peças de teatro, existem narrativas sendo apresentadas. Vamos, agora, ler um trecho da peça Pluft, o Fantasminha, escrita por Maria Clara Machado. E também vamos nos atentar para ferramentas que podemos encontrar neste texto para caracterizá-lo como um texto teatral. Ato único, cenário, um sótão, à direita, uma janela dando para fora de onde se avista o céu. No meio, encostado à parede do fundo, um baú, uma cadeira de balanço, cabides onde se vêem pendurados velhas roupas e chapéus, coisas de marinha, cordas, redes, o retrato velado do capitão Bonança. À esquerda, a entrada do sótão. Ao abrir o pano, a senhora fantasma faz tricô, balançando-se na cadeira, que range compassadamente. Pluft, o fantasminha, brinca com o um barco. Depois, larga o barco e pega uma velha boneca de pano. Observa-a por algum tempo. – Mamãe, o que é Pluft? – Pluft, sempre com a boneca de pano. – Mamãe, gente existe? Claro, Pluft, claro que gente existe, mamãe, tenho tanto medo de gente. Larga a boneca. Bobagem, Pluft. Ontem passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi. Viu o que, Pluft? Vi, gente, mamãe, só pode ser. Três. E você teve medo? Muito, mamãe. Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma, e não fantasma que tem medo de gente. Mas eu tenho. Se seu pai fosse vivo, Pluft você apanharia uma surra com esse medo bobo. Qualquer dia destes, eu vou te levar ao mundo para vê-los de perto." Ao mundo, mamãe?" É, ao mundo, lá embaixo, na cidade." Pluft muito agitado, vai até a janela. Pausa. Não, não, não. Eu não acredito em gente." Pronto, vai sim." E acabará com essas bobagens. São histórias demais que o tio Gerúndio conta para você. Pluft corre até um canto e apanha o um chapéu de almirante. Olha, mamãe, olha o que eu descobri! O que é isto? Isto tio Gerúndio trouxe do mar. Pluft, fora de cena, continua a descobrir coisas que vai jogando em cena: panos, roupas, chapéus, etc. Por que Tio Gerúndio não trabalha mais no mar, hein, mamãe? Neste trecho da peça Pluft, ou Fantasminha, podemos notar algumas características da estrutura de um texto teatral. Logo no início, lemos ato único. Os atos dividem as cenas das peças de teatro em várias partes. Como nesta peça há apenas um ato, as cenas ocorrem sem pausas ou seja, sem divisões. Logo em seguida, vemos a presença da descrição de um cenário. Neste caso, se descreve o ambiente em que os personagens irão atuar. E, nesta descrição, podemos ver também como alguns personagens estão se comportando. Neste trecho, vemos que a mãe de Pluft está fazendo tricô enquanto seu filho brinca com o barco. Além disso, podemos notar algumas descrições sobre o ambiente em que eles estão. Essa descrição, junto com as outras, nos diz como os personagens devem estar naquele momento da peça. Logo após, vemos a fala de Plut. Vemos que, antes de sua fala, há presença do travessão. E podemos nos recordar que o travessão é um dos sinais de pontuação que indica que, em seguida, virá uma fala direta. Nos textos teatrais, pode-se tanto representar as falas por meio de travessão como por espaço centralizando o nome das personagens, pois, logo no início do texto, vemos a apresentação dos nomes que irão participar da peça. Vemos, a partir da fala de Pluft um diálogo que se segue entre ele e sua mãe. Ao lermos este diálogo, vemos que, em alguns momentos, aparecem frases entre parênteses. Quando lemos estas frases, percebemos que elas são referentes ao ambiente da peça, como vemos neste trecho. Pluft, sempre com boneca de pano. Mamãe, gente existe? Claro, Pluft, claro que gente existe! Mamãe, tenho tanto medo de gente! Larga-boneca. Assim como no início do texto, onde vimos a descrição do cenário e do comportamento das personagens, estes excertos, entre parênteses, também nos dizem algo sobre a cena e como os personagens estão. A estes trechos que nos aparecem para fornecer este tipo de informação, damos o nome de rubrica. As rubricas existem para informar os participantes de uma peça sobre como eles devem se comportar em determinado momento. Elas podem também indicar quando um personagem entrará em cena, quando ele irá sair, quando um personagem irá falar e como devem ser suas reações. Por isso, as rubricas são extremamente importantes nos textos teatrais. Neste trecho da peça, vemos uma cena em que Pluft e sua mãe estão conversando sobre gente, ou seja, sobre pessoas, e Pluft pergunta curiosamente se gente existe e demonstra seu medo, ao passo que sua mãe o repreende pelo seu medo e diz que sim, existem pessoas, e um dia o levará para conhecê-las. Esta porção em que Pluft e sua mãe criam um diálogo é representada no momento de apresentação da peça. Entretanto, as rubricas e as descrições que vemos, não. Este material só está disponível para as pessoas que estão trabalhando na peça. E vocês, já assistiram a alguma peça? Ao assistir, não percebemos como as cenas são organizadas e produzidas para a peça, pois tudo isto está presente apenas nos textos teatrais, disponível para as pessoas que irão participar do espetáculo. Não deixem de se atentar para as ferramentas presentes nos textos teatrais, sobre como estes textos são produzidos e suas características. Ótimos estudos e até a próxima!